Olá, pessoal. Tudo bem? Nessa aula vamos ter uma integral tripla, mas ao invés de calcular ela, eu vou determinar. E de forma parecida com o um processo que você talvez já tenha visto antes em nossas aulas, vamos descobrir a massa com uma função de densidade. E o que eu principalmente quero nessa aula é mostrar para você como definir as fronteiras em situações que a figura é um pouco mais complicada. E caso dê tempo, e eu espero que dê, vamos tentar fazer isso a partir do ponto em que mudamos a ordem de integração. Vamos dizer que eu tenho uma superfície que é 2x mais 3z mais y, que é igual a 6. Ao desenhar a superfície, vamos ter o eixo x, o eixo z e o eixo y. E nessa situação, nos importamos com a superfície em sentido do octante positivo. Porque em casos que lidamos com três dimensões, ao invés de termos quatro quadrantes, temos oito octantes. E queremos que o octante esteja onde todo o x, y e z seja positivo que aqui seria nesse desenho que eu fiz. Porém, para ficar mais claro, primeiro eu vou desenhar o ponto em que a intersecção de x ocorre e y e z são zero. A intersecção x é 2x igual a 6, e isso significa que x é igual a 3. Então, 1, 2 e 3. Agora, para a intersecção y, no ponto em que ela ocorre, e y e z são zero, y vai ser igual a 6, então vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para o z, o ponto em que ocorre a intersecção em que x e y são zero, o eixo z vai ser igual a 1 dividido por 2, o que daria nessa posição. Agora, a figura que temos vai ter uma superfície inclinada, e como sabemos, ela é definida pela função que temos em cima. Mas agora vamos considerar também o volume, e isso vai deixar tudo um pouquinho mais complicado. Então, nessa situação, nos perguntamos o volume entre a superfície e o plano xy. Vamos dizer que o volume acima dessa superfície e a superfície z são iguais a 2. E, ao desenhar isso, vamos ter essa linha que vai ao longo do plano zy e, no outro canto, uma linha que vai ao longo do eixo zx. Vamos ter também um ponto que conecta esses dois. Temos ciência que z é igual a 2 e o volume que queremos saber é aquele entre o plano de cima e o plano que está inclinado. E para ficar mais fácil a visualização, que é a parte difícil da coisa, visualize que temos paredes tanto na esquerda quanto na direita. E o centro, que é o plano que eu escrevi em cima, é a parte de baixo. E para ficar mais fácil a visualização, vamos usar uma integral tripla. E para isso, diremos que a densidade desse volume, que é relevante para nós, é uma função de x, y e z, que é igual a x ao quadrado, y e z. E eu quero deixar bem claro que nessa parte o importante não são as letras, já que poderia ser qualquer coisa. O importante aqui é entender a lógica dessa situação. E para isso, eu quero que você visualize um pequeno cubo no volume que é importante podemos considerar o dv como o volume do cubo, o um volume diferencial. E isso é igual a dy, que é uma lateral do cubo, vezes dx, que é outra lateral, vezes dz. E caso queiramos saber a massa desse cubo, a única coisa que é necessária aqui é calcular a função de densidade dado o ponto vezes esse dv que fizemos. E podemos chamar essa massa diferencial de dm, que é igual à multiplicação das partes de cima, ou seja, x² yz vezes dy dx dz. E, normalmente, mudamos essa ordem conforme o que formos integrar primeiro. E, neste caso, vamos integrar primeiro em relação a z. Por isso, vamos pegar o cubo e somar com todos os outros no eixo z. Em resumo, vamos para cima e para baixo. Porém, isso gera uma dúvida extremamente importante. Qual seria a fronteira inferior? E a resposta disso é que conforme somamos esses cubos, eles se transformam numa coluna. E o que é a parte de baixo dessa coluna? a nossa superfície, que está descrita em cima. Isso significa que, se queremos a fronteira inferior definida em termos de z, só precisamos resolver a parte de cima em termos de z. Isso significa que vamos ter 3z igual a 6 menos 2x menos y. Depois, z igual a 2 menos 2 sobre 3x menos y sobre 3. E essa última parte é igual à expressão da superfície que temos na esquerda superior. Mas, na situação em que nos referimos a z, é dessa forma que definimos ele. Agora para a nossa fronteira inferior. Ela vai ser a superfície z igual a 2 menos 2 sobre 3x menos y sobre 3. Para a parte de cima, a superfície de cima, temos z igual a 2. E o volume dessa coluna vai ser a função de densidade x x² yz vezes o volume diferencial. E como integramos em relação a z primeiro, eu vou escrever dz aqui e depois em relação a x. Na coluna que vimos antes, ao integrar em relação a z, conseguimos o o volume de cada uma das colunas onde a fronteira de cima é um plano. E com a informação de que a fronteira de cima é o plano, e a fronteira inferior é a superfície. Vamos agora integrar em relação a x e por isso vamos somar todos os dx. E a fronteira inferior para x é definida por todo o caminho até x. O volume em questão é para seguir todo o caminho até que x seja igual a zero. E se você ficou confuso com isso, o que não é realmente difícil nas temáticas tridimensionais, lembre que você já integrou em relação a z as duas variáveis. Para ficar mais fácil, eu fiz essa projeção de nosso volume no plano xy. Isso meio que simplifica as coisas. Temos o ponto em que x é igual a 3, então 1, 2 e 3. Depois, y igual a 6, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a partir dessa visão, um jeito de pensar no assunto é que já integramos ao longo do eixo z. Porém, na visão do plano xy que temos aqui, as colunas vão ficar de um jeito diferente. Não temos a direção z, mas a base de cada uma das colunas vai ser dx, depois dy para cima e para baixo. E se lembramos bem, decidimos integrar em relação a x. Então, vamos somar cada uma dessas colunas na direção x. E caso, numa situação dessa, o questionamento de qual a fronteira inferior na direção x, nessa situação, vai ser zero. E, caso tivéssemos uma linha, seria essa linha como função de y. Para a fronteira superior, temos a nossa notação. Porém, precisamos ver em termos de x o que significa que colocaríamos x igual a zero. E agora temos 2x mais y igual a 6. Queremos uma relação em termos de x, então vamos ter 2x igual a 6 menos y. Por fim, x é igual a 3 menos y sobre 2. Agora, finalmente, vamos integrar em relação a y. E pode ficar tranquilo que é bem fácil. Ao usar mais uma vez as colunas, temos noção que a fronteira inferior é igual a zero e na parte de cima é igual a 6. Agora é só uma questão de mover as coisas por aqui que conseguiríamos, por fim, resolver a questão. E é isso, pessoal! Espero que tenham aprendido e até a próxima!